Oi, olha aqui o pessoal participando do nosso encontro, Sério? que delícia! Estamos aqui conhecendo todo mundo, sabendo um pouquinho da vida de todo mundo. Que bom que vocês vieram, obrigada! Isabel, nossa, é uma das fãs mais antigas, né, Isabel? Isso. Quando foi que a gente se encontrou? Que ano foi aqui? Acho que foi 2000, né? 2000? 2000. Ser. Tava na banda, banda ainda, isso ainda. mesmo. Isso mesmo. Eu me tornei sua fã desde é. que você ainda... Fazia. Cadê a tatuagem? A famosa tatuagem ah, da Isabel? tatuagem aqui. Essa? Tatuagem aqui. Cadê? Olha. Da Luciana. Da Bom Giovanni e a Olha que Não coisa. Meus dois amores. Duas, duas, duas amigas, duas... Você é uma filha pra mim. Quantos anos? Você Obrigada, meu, filho, é meu filho, eu, minha mãe, eu sei. É e ela trouxe a filha e a netinha. Pai. Olha aqui a Sofia, que graça. Oito anos, como você é bonitinha. Essa sardinha, gente. De quem que ela puxou isso? E a Renata, que eu conheci pequena, é. né, Renata? É. 2000 que tinha quantos anos? É, 16. É, 16 anos. Nossa <risos> Senhora, hoje não precisamos nem fazer as contas. Eu você, eu Obrigada, seus livros eu de poesia. Sua... Abre esse aqui que eu ver. Olha que bacana. Ela é poeta, ela é artista. Olha lá, olha lá. Você fez isso com o quê? Qual é o material que você usou? É pastel. pastel. Olha, gente, tô mais bonita aí, né? Mas tudo bem. Que bom, ela caprichou. Obrigada. na comunidade, eu acho que o que falta muito para o nosso país é isso, a gente é muito individualista, o problema do outro é só dele, quando na verdade não, esse problema vai nos atingir também, de alguma maneira, né? E então, assim, fazer o bem faz bem, esse é um dos meus lemas. E o outro lema é uma frase do Kennedy, presidente James dos Estados Unidos, que me marcou muito, que ele fala, uma pessoa pode fazer a diferença e todas deveriam tentar. Né? essa frase eu acho assim maravilhosa porque é isso você pode fazer a diferença né dando um bom dia para uma pessoa com um ato de gentileza você você só de ceder um lugar de dar um sorriso você já pode ter mudado o dia daquela pessoa e isso de fato acontece esse movimento que se chama pay it forward quer dizer pague adiante pague mais para frente que é o seguinte quando você recebe um ato de gentileza você vai e passa isso adiante você fica compromissado a fazer um ato de gentileza para alguém também, para você ver como é bom você fazer uma coisa boa para os outros, como isso te faz bem também. Então, eu trouxe aqui duas flores para cada um, uma flor para ficar com você, para você levar para sua casa e a outra flor para vocês pay it forward, darem para alguém como um ato de gentileza. anos Olha, eu tava com saudades, mas a gente se via pela rede, pelo YouTube, no seu canal, pela sua página. Você mora no meu coração. Foi muito bom. A ideia também das flores, como ela disse também, eu amei. É você mostrar para uma pessoa que ela tem um valor. Né? Independente de quem seja, ela tem um valor, que ela é reconhecida. A, Miriam, a gente se conhece já, já faz. Bom, você não me conhece faz mais de 10 anos, né? Faz é mais de 10 anos. É, é, é. E é maravilhoso te rever, você sabe que eu sou tímida, eu falo pouco. E você é maravilhosa, eu nunca vou parar de te acompanhar. Você pode estar lá velhinha, ah, Saiu ah. de todos os canais. Eu vou tentar um contato com você sempre. Obrigada, é E aí, Rodrigo, gostou desse encontro? Bom, adorei, foi mais um sonho realizado, conhecer a Lu. Muito boa, né? Adorei rever você, conhecer o pessoal, né? Foi muito bom, espero que tenha outros, outros encontros. Eu falo desde 2009 no Jornal da Record e de lá pra cá sempre procurei seguir ela e hoje eu tô aqui realizando esse encontro, essa oportunidade que teve aí. Foi bem legal o encontro, é, valeu muito a pena a gente vir, né? Tem pessoal que veio de longe, valeu muito a pena. E, e é legal essa interação, é, de um conhecer o outro, porque a gente só se conhecia mesmo pela internet, né? Você é maravilhosa, já pela internet, pessoalmente você é incrível, você é linda, você é uma pessoa iluminada, isso é maravilhoso. Espero que você seja feliz a vida inteira, que você tenha muito sucesso, que as portas se abram loucamente. Obrigada, para todas nós. Foi incrível isso aqui, é muito bom, a energia Sim. da galera é bem legal e sucesso para todos nós. Novos amigos, né? Novos amigos, exatamente. Obrigada. Obrigada. Salve o encontro, beijos, obrigada. Até o próximo. Adeus.